pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, hoje é um dia muito importante para o Casas de Gesso, por quê? Porque nós vamos fazer nesses blocos alpha block, tá? um teste balístico, vai ser o único vídeo até o presente momento da internet que vai apresentar um teste balístico real. Qual é o objetivo desse teste balístico? É tentar provar para vocês a resistência de um bloco de gesso Alpha Block, que o Casas de Gesso vende no site www.casasdegessoloja.com.br Dentro desse objetivo super importante para o ramo da construção civil, esse teste vai provar a resistência de um bloco de gesso. Eu não sei o que vai acontecer, quem vai atirar também não sabe o que vai acontecer, você que está vendo o vídeo também não sabe o que vai acontecer, vai ser tudo uma surpresa pra, para todos nós ao mesmo tempo. Bom pessoal, para provar que o teste é real, tá? e que ele é algo fidedigno e legítimo, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma arma calibre 380, tá? original, certo? em perfeito estado de funcionamento, com uma munição real, um atirador profissional vai usar essa arma para atirar no bloco, ok? Pessoal, tem uma coisa muito importante sobre teste balístico que vocês precisam saber. O projétil, quando ele sai da boca do cano, ele precisa de um certo tempo para ele adquirir a velocidade perfeita para impactar o alvo. Então o que acontece? O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu marcar uma distância nessa trena aqui, tá? que é uma distância de 5 metros. 5 metros, que é o suficiente para, daqui, deste ponto, de 5 metros até o bloco, ele alcançar a velocidade perfeita e provocar o resultado que a gente não sabe ainda qual vai ser. Vamos embora para o teste? Puta que pariu, que susto. Beleza. Agora vamos lá. Ufa, pessoal, que barulhão, hein? Foram disparados três tiros. Vamos ver o resultado desses três tiros do Alphablock? Vamos lá? Vem cá, vem cá. Olha só. O que é que a gente tem aqui? Um, vem bem, bem, bem pertinho, câmera, por favor. Um tiro aqui, ele fez um furo. Outro tiro, fez um furo. Mas ele não trincou o bloco. Você tá vendo que ele continua perfeitamente é, liso aqui, ó. Tem mais um tiro que foi dado aqui. E a gente deu um outro tiro aqui sem filmar antes, que era só para fazer um teste, beleza? Então, no total foram disparados quatro tiros. Agora câmera, dá a volta aqui, ó. Dá a volta aqui. Vamos ver se varou o bloco. Vem, vem rápido câmera, rápido câmera. Olha aqui pessoal, não varou o bloco, tá vendo? Pode fazer aqui, dá, mostra aqui a volta de novo o furo. O furo aqui, tá vendo o furo aqui? E olha o meu dedo aqui, ó. ó, o bloco aqui, ó, ó. Não varou. Significa que o projétil tá aqui dentro. Tá enfiado em algum lugar aqui dentro. Então, essa aqui, pessoal, é a resistência de um bloco de gesso balístico. Um tiro balístico, tá? Real, provado. Vocês viram atirando, tá? Vocês viram a hora que pegou aqui o tiro, certo? Vocês viram tudo isso. Então tá provado por A mais B que o bloco de gesso resiste a tiro, não varou um bloco a 5 metros de distância de um tiro 380 e altíssima velocidade e o bloco continua totalmente intacto. Ó, agora a gente vai fazer mais um teste que é o teste da marretada, vamos ver quanto que isso aqui aguenta de marretada depois de ter tomado dois tiros aqui na cara. Pessoal, agora vamos testar depois do tiro a marretada, sem dó nem piedade? Né? Vamos lá então, isso aqui foi feito pra ser destruído mesmo. Vixe, ah, calma aí que eu fiz cagada, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pegar o, o bloco que, que tomou o tiro, que é esse bloco aqui. Vamos bater nele aqui, para ver se a gente consegue quebrar ele e pegar o projétil lá dentro, beleza? Aí, tranquei. Bom, o projétil não tá aqui. Cadê? Onde será que ele foi? Cadê você, projétil? Mas não tá aqui. Mas mesmo assim, pessoal, olha só. Quebra! Ah, a resistência de um bloco de gesso alfa Block. Olha só como que ele é totalmente maciço por dentro. Agora fala pra mim se é um bloco que depois que toma, tiro que ainda recebe uma porrada de martelada de gesso, não vence qualquer tipo de teste de resistência. Hã? Desculpa. Então, tá aqui. Mais do que isso, eu acho que não tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe. Prove para os seus amigos que sim, é possível você construir a sua casa com um bloco de gesso. Que nada de mal vai acontecer. Você vai ser o cara mais feliz do mundo. Uh, caramba! Foi punk, hein? Agora vamos limpar isso aqui, né? Limpar a sujeirada. Ah. Ah, ah, aqui. Olha isso. Olha o projeto aqui. Olha aqui. Cheio de gesso. Ah. Tá pegando bem aí, câmera? Se eu ficar mais perto, pega bem. Ó, ó o projétil aqui. Inteirinho, ó, cheio de gesso. Né? Fala. Provado. Tá provado. <risos> Valeu.